são mais chegados mais que os outros, mas todo mundo aqui sabe quem é. Vou falar diretamente para estar em família, então. Harry, Becker, Toshique, Gordão, é, Paraguaio, é Panela já sabe, né? Tá avisado. O resto da molecada aí. Kev, Ricardinho, também. Acho que o resto é mais junto. É, questão de respeito, mano. É, sou pai, ela é mãe Vocês dão muito trabalho E é aquela Vocês vão arrumar trabalho na rua Não vai resolver, mas evita, mano Porque dá dor de cabeça, vai cair em mim Tem que ter um banho de imbecil Então evita, mano Eu sei, principalmente a molecada aí que gosta Quem sabe quem é Não precisa nem... Tá. Ah, evita Evita que vocês sabem que é dor de cabeça É, outra parada questão de cargo quem vai...